Fala galera, tudo certo? Começando 2023, trazendo já pra vocês a nova era de investimento usando tecnologia de EA, ou seja, inteligência artificial. Então bom galera, basicamente já vai deixando o like, assiste esse vídeo inteiro até o final, que no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual projeto é esse e vou fazer toda a análise completa com você. Então basicamente, antes da gente estar tá acessando os botões aqui, que é o DEP e a pré-venda do projeto, a gente vai analisar o site, ler tudo, vamos dar uma olhadinha aqui. Então lá, sobre nós, basicamente eles falam bem-vindo a ANB cadeia, então eles são um fundo de investimento inicial dos Estados Unidos, focado principalmente na parte de derivativos de espaços criptográficos, tá? Então basicamente eles terceirizam a equipe de traders, com histórico verificado, com anos de experiência e são KYC privados. tá? Basicamente, esses traders assinaram um contrato com eles para gerenciar ativos da empresa em seus portfólios que provaram com o tempo entregar retornos mensais de 100% em suas planilhas. Ou seja, você fazendo parte do projeto, vão ter traders operando o seu capital, que vai estar investido na plataforma, e esses traders operam o capital de todo mundo. Eles têm um histórico de retorno de 100% ao mês, ou seja, você dobra o investimento em um mês. Obviamente, eu li isso aqui achei bastante coisa, então a gente vai continuar analisando aqui para ver se é rentável, mas, cara, obviamente é um grande potencial aqui, fechou? Então aqui fala o que é um fundo de investimento, que é isso, basicamente, como se fosse uma empresa aberta ali, onde várias pessoas colocam o seu dinheiro ali num fundo, ou seja, vira um bolo ali de dinheiro, capital de várias pessoas com dinheiro junto, e uma pessoa opera ali e rentabiliza o dinheiro. Aí, eles fazem isso através de derivativos, eu não vou me aprofundar muito, mas basicamente, cara, é opções futuras swap, tá? Você pode dar uma estudada mais a fundo para você entender o que, que é o projeto, mas enfim, através de derivativos, através de alavancagem, eles vão conseguindo um, um potencial retorno, né? Obviamente tem um certo risco nisso, mas tem um grande potencial de retorno. Aí aqui eles falam um pouquinho da informação do token deles, né? Os tokenomics, que é a economia do token. Então basicamente aqui a gente tem a distribuição, onde 45% é pré-venda e liquidez, 20% vai para APY e farms de multiplicação, que a gente vai dar uma olhada, tá? Então tem como você farmar e ter retorno e <laughs> É, em 7 dias. 12% vai ser para listagem e desenvolvimento, 10% gerente de ações, tá? 8% fundadores e também 5% o futuro marketing, tá? Aqui no roteiro, começando na fase 1 com a estrutura do site, pink sale, listagem, parceria com outro projeto. Na fase 2 tem a plataforma de stake, a campanha de marketing, auditoria na Certic, lançamento do bot de inteligência artificial, mais auditoria completa e segurança. Fase 3, mais listagem, blockchain, edifício da comunidade e outra língua de comunidade no Telegram e a fase 4 tem expansão do ecossistema de cadeia, tá? Aqui sobre a parte de stake, que é muito importante, presta atenção Basicamente é um projeto aqui, onde eles pretendem ter um bot de negociação de EA Ou seja, inteligência artificial, que permite os usuários stakear 100% dos tokens Ou seja, você investindo também no token do projeto, você pode deixar em stake O que é em stake? Ele é travado ali e um robô, um bot com inteligência artificial Vai operando automaticamente e te dando rentabilidade Então você investindo no token, você vai ter isso ao seu dispor De maneira segura e confiável para as negociações, tá? Esse bot deles vai ser alimentado com algoritmos avançados, tá? Projetados para analisar bem o mercado e tomar boas decisões de compra e venda de ativos. Além disso, o bot também detecta qualquer risco potencial associado às negociações e a recompensa total pode ser de até 100% dos tokens, beleza? Então, você tem uma renda passiva com seus investimentos através do projeto, de forma segura como eles prometem. Aqui tem um pouco dos parceiros, tá? Diversos, CoinMarketCap, Binance, PinkSale, CoinGecko. E, bom, aí basicamente aqui no final, eu vou deixar o link para vocês, eu não vou ler para não estender muito o vídeo, mas você pode ver algumas perguntas frequentes aqui, né, e tirar todas as suas dúvidas. Além do que, tem as redes sociais deles também, pode dar uma olhadinha, ó, como por exemplo o Twitter, tem aqui, ó, 4 mil seguidores, então vale a pena você dar uma olhada, seguir eles aqui no Twitter, para ficar por dentro do projeto. Assim como o Telegram, que tem 8 mil membros, basicamente. Então, galera, fica por dentro das redes sociais, né? Eu sempre falo para vocês, estuda o projeto, analisa as redes sociais, vê o engajamento, vê quantas pessoas estão querendo investir no projeto, vê o que a galera já está achando do projeto, analisa tudo, conversa com outros investidores e holders, faz todo o seu dever de casa. E aqui, lembrando, todos os links vão estar aí embaixo do site, das redes sociais e da Pink Sale, que aqui é a pré-venda do projeto. Então, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas já corre se você gostou do projeto para participar da pré-venda. Aqui eles falam na pré-venda que eles estão um sistema financeiro descentralizado, uma DeFi, né, e uma plataforma de tecnologia de inteligência artificial. E, enfim, a pré-venda começa em 15 horas, 47 minutos e 54 segundos, é muito pouco. Então, quando você vê esse vídeo, deve estar tá quase ali para rolar a pré-venda. Então, corre, se você gostou do projeto, já corre para estar tá participando. Aqui na Pincel você pode ver os detalhes, por exemplo, fornecimento total 23 milhões, é, toques de pré-venda 6 milhões, liquidez 3 milhões, soft cap 12.500 dólares, né, BUSD E basicamente aqui também tem um horário certinho para você não perder Aqui também você consegue ver novamente um gráfico aqui bonitinho é, Bloqueado e queimado Uma taxinha bem pequena ali, vocês podem ver Aqui também você pode ver a parte desbloqueamento, né Porque esse token vai ser é, liberado aos poucos, vai sendo desbloqueado 5% a cada 7 dias, 10% a cada 30 5 a cada 30, depois 10 a cada 30 E 10 a cada 30 desses montantes que estão aqui Aqui você consegue inclusive ver os dias e as horas Ó, de 4 do 2, 5 do 2, 5 do 3, 5 do 3 Até 5 do 6 Então fica de olho nisso também Pra você saber a porcentagem que vai desbloqueando aos poucos É o mecanismo que eles fazem Pro token ir valorizando ao longo do tempo Não né? ter um despejo de uma vez E uma queda de uma vez tem toda ali uma distribuição, um planejamento ali. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje, então. Espero que você tenha gostado. Agora faça o dever de casa aí do projeto. O projeto, obviamente, tem muito potencial e não necessariamente o projeto precisa bombar para você ter o lucro. Apenas você saber no momento certo aí, de fazer um trade já dá para ter um lucro, né? Mas você também pode, também, escolher fazer parte do projeto mais para longo prazo e aí sim você tem que acreditar mais nos fundamentos do projeto. Por isso que sempre estude o projeto, né? Esse vídeo é para isso, né? Uma forma de estudo do projeto. Beleza? Galera, vou ficando por aqui Valeus e até a próxima